Há mais de dois anos eu pratico meditação, é algo que eu deveria fazer todo dia, tipo, tomar banho, porque me faz muito bem. Mas nem sempre eu consigo, e não é, assim, não sou uma especialista, às vezes eu coloco uma playlist no Spotify de Mindfulness, de meditação ou vibração do amor, ou então, às vezes eu coloco no Yoga Mudra, que é um canal do YouTube que eu tenho umas meditações guiadas que eu amo e faço, fecho os olhos, coloco um cronômetro quando é na playlist, né, fecho os olhos e me mantenho com os olhos fechados por 20 minutos, mas daí você pode fazer o tempo que você conseguir. E eu tento me conectar com a vibração do amor, com a gratidão, dou uma conversada com Deus e tudo mais. E eu acho que de tudo, tudo, tudo que a meditação ajuda na minha vida, porque você só vê realmente os benefícios da meditação quando você começa a praticar com frequência, sem dúvida é de me manter no controle, de não estourar, de não perder a cabeça. E principalmente com as crianças, porque quando eles estão aqui comigo todo dia, a gente acaba explodindo, a gente acaba se Alterando um pouco mais com as pessoas que a gente tem intimidade, que estão ali à nossa volta. São, sei lá, os filhos, ou a mãe, ou o marido, ou esposa e tal. Impressionante, gente. São 10 minutos por dia, 20 minutos por dia. Que parece que naquele momento que você vai sabe, que você tá prestes a falar alguma merda, ou xingar, ou sei lá, sabe, dar aquele descontrolezinho, parece que são três segundos que fazem você não fazer isso. Toda mãe que é meio estressada, que perde a cabeça, deveria fazer meditação, assim como tomar banho todo dia.